Você já se apaixonou por alguém e não foi correspondida? Ou até mesmo foi correspondida, mas o seu relacionamento chegou ao fim? Já correu atrás de textos para solteironas na internet procurando se convencer de que realmente não precisa de homem nenhum para ser feliz? Você acha que os homens não olham para você apenas por conta da sua aparência? Última pergunta você já quis dar a certeza para o homem de que você é a mulher perfeita para ele e assim viverem juntos até os últimos dias de vida? Bom, você não está sozinho. O que a maioria das mulheres não sabem é que elas têm um poder interno que é capaz de fazer aos seus pés o homem que desejar. Talvez você já tenha lido algo do tipo em algum blog ou até visto em algum outro vídeo, mas o que eu irei te revelar aqui nesse vídeo você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Existe uma verdade que ninguém te conta. Lembra da época da escola ou faculdade, onde em muitas das vezes o pior aluno era o que se dava bem no final? Talvez você tenha presenciado esse tipo de acontecimento até mesmo em relação a outras mulheres onde elas tinham um relacionamento perfeito e você nem sequer imaginou isso. É como se todos os homens tivessem um segredo, que é algo tão profundo que apenas algumas mulheres conseguem desvendar. Como eu trabalho com consultoria de relacionamentos, eu sou muito procurado pelas mulheres para dar conselhos e algumas dicas. Eu irei revelar um método que se você aplicar em sua vida, você vai se tornar muito mais atraente para os homens e irá te tornar também o desejo de todos os homens sem exceção. Você também vai aprender como que uma pequena mudança em você pode te fazer enxergar os homens de um jeitinho diferente que vai te mostrar exatamente o que os homens estão pensando e qual o real desejo deles pelas mulheres e com isso você irá ter a certeza de que você poderá ter um relacionamento incrível no momento que você quiser. Os homens têm uma chave em sua mente que determina o momento exato que eles vão se apaixonar e desejar começar um relacionamento. Praticamente todas as mulheres não sabem, mas não é o local ou a sua beleza nem mesmo a sua idade que vai fazer com que o homem se apaixone por você. Aqui e agora, eu vou te contar algo que vai mudar completamente o seu modo de pensar e agir. E você ainda irá descobrir o verdadeiro motivo pelo qual nenhum homem te pede em namoro e o que você precisa fazer para que qualquer homem deseje namorar com você.